Olá pessoal, no vídeo de hoje, venho trazer mais uma triste notícia, infelizmente essa pessoa incrível que o mundo todo adora, acabou de nos deixar, por conta de um câncer, assista o vídeo até o final para entender este caso, e já aproveita e deixa o seu like e se inscreve no canal, bora pra notícia, pessoal acabou de ser confirmado agora há pouco, pelo portal de notícias G1, essa triste notícia, que uma pessoa tão nova e tão querida no mundo todo, nos deixou assim tão de repente, por conta de um câncer. E antes de falar dessa pessoa incrível que nos deixou, quem é se lembra o susto que o apresentador Celso Portioli nos deu há uns dias atrás, então ele também foi diagnosticado com um câncer e quase matou todos nós de susto. Celso Portioli, após revelar que passou por uma breve luta contra um câncer na bexiga, esclareceu que, atualmente, já não tem mais a doença. O artista agradeceu ainda o apoio de famosos e fãs. Quero agradecer as mensagens de carinho, as ligações que estou recebendo, as mensagens nas redes sociais. Muito obrigado, iniciou o apresentador, de 54 anos. Mas quero deixar claro apenas uma coisa que está assustando muita gente. Eu tive câncer. Não estou com câncer. Tive um pólipo pequenininho, único, tirou. Não tem mais. Agora vou fazer só o tratamento de imunoterapia. Meus amigos me ligaram quase chorando, aqui. Eu tive, acabou, explicou. Pessoal esse foi o susto que o apresentador passou na gente, o que infelizmente não é o nosso caso de hoje, porque a pessoa do vídeo de hoje, realmente nos deixou, então veja quem é ela. A atriz e apresentadora espanhola lutava contra um câncer no pulmão com metástase nos ossos. Isabel Torres, atriz da série Veneno, morreu nesta sexta-feira 11, aos 52 anos. Ela lutava contra um câncer de pulmão com metástase nos ossos. A morte de Isabel foi confirmada através de um comunicado publicado nas redes sociais da atriz. Hoje, 11 de fevereiro de 2022, nos despedimos de Isabel. Embora seus familiares e amigos sintam profundamente sua partida, sabemos que para onde ela for, vai se divertir como ela sabe. Obrigada por todas as demonstrações de carinho e preocupação. Segundo a imprensa internacional, Isabel lutava contra a doença há cerca de dois anos. Em 15 de novembro de 2021, a atriz postou um vídeo em seu Instagram no qual afirmou ser seu último vídeo. Na gravação, ela conta que estava dando entrada no hospital e que os médicos a deram dois meses de vida. A série Veneno conta a história da cantora trans Cristina Ortiz Rodrigues. Isabel interpretava a Cristina no projeto. Infelizmente ela nos deixou que as nossas orações e súplicas possam ajudar a família e amigos, e confortar eles e todos os seus fãs. Essa foi a notícia de agora, logo voltaremos com essa, e outras notícias, até o próximo vídeo.